vão receber esse tabuleiro aqui, ó. Deixa eu filmar aqui dá para você, Pedro, ó, dá uma olhadinha. Vocês vão receber hoje na postilha esse tabuleiro, só que ele vai estar tá menor. Ele vai estar tá em folha sulfite, esse aqui tá em A4, ou melhor, tá em A3, eu deixei bem grandão, e daí fica mais fácil a gente visualizar, especialmente na hora da filmagem, tá? Esses dois dadinhos que vai vocês vão recortar e montar da forma como eu coloquei hoje para ficar mais fácil pra gente acelerar o nosso vídeo, tá? Então, é um joguinho que fala sobre a Covid, fala sobre riscos e cuidados com a doença. Esse joguinho, ele foi criado por uma publicitária de São Paulo, que se chama Natália Rosa, a qual a gente agradece desde já essa contribuição bem legal. Vamos utilizar também tampinhas de garrafa, que vai representar é, vocês dois, beleza? Três, e o Rafael tirou quatro. Então, o Rafael começa a jogar. Três. O Rafael tirou três, então, três casinhas. Um, dois, três... Beleza, Está lá no azul. Pedro. Um, dois, três, quatro. Opa, o que, que tá escrito lá, Pedro? Lavou as mãos, avance duas casas. Então veio duas casas, Pedro. É onde? Vovó saiu de casa. Ih, volte! Cinco casas. Então, volta, porque eu vou sair é de casa. A vovó não pode sair de casa, né? Um, dois, três. Todos em casa a c Duas casas Isso Um, Nossa, dois Ó oh, que legal Usou lenço descartável ao espirrar? Sim Não, eu tava aqui Então você duas casas Não. Isso Escar de novo Eu também <risos> Acho que ninguém vai sair daqui Sim, Sim. <risos> Tá, vai ficar aí. Ficou bem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ganhou! Põe <risos> um ar, legal. <risos> oh, e o já ficou preso. Eu quero ficar mais uma partida. Beleza, daqui a pouco você joga outro, tá? Tá.